Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Hoje a gente vai aprender a criar um tom mais frio para o fundo das nossas imagens, né, das nossas fotografias, sem afetar a nossa modelo ou o nosso modelo. Então, o modelo ou o assunto em si vai ter um tom mais quente e o fundo vai ter um tom mais frio, um tom mais azulado. né? Então, vem pra aula comigo. Lembrando, eu tô aqui no Camera Raw, se você não está com a sua imagem, não sabe chegar aqui, o que, que você vai fazer? Né? Vamos imaginar que você tem a sua foto aberta aqui, JPEG, né? a camada, você seleciona ela, vem aqui em Filter, Camera Raw Filter, e você vai abrir aqui a sua foto, beleza? Primeiramente, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a tonalização do meu fundo, né? então o que, que eu posso fazer aqui? Eu posso duplicar essa camada né? e vou criar o um meu efeito aqui, de tons mais é, frios. Então eu vou baixando aqui, vou aumentar aqui para esse lado também um pouquinho. Beleza. Posso vir aqui nos meus highlights e também adicionar aqui um tom frio, né? Então aqui ó, no split tone, né, a tonalização dividida, você também coloca aqui tons de ciano, né, para você poder Deixar esse, esse fundo um pouquinho mais azulado. Eu posso aumentar os meus highlights aqui. Posso um, ganhar mais informação aumentando as sombras aqui. Se eu quiser eu posso baixar, eu posso aumentar o meu contraste. Mas eu vou baixar inicialmente. Para eu ter bastante informação naquele fundo. Aumentar os brancos aqui. Tá vendo? Então esqueçam aqui a modelo. A modelo está com um tom frio também. Mas a gente vai recuperar isso através de máscaras no Photoshop. Beleza, pessoal? Mas aqui, ó. Foquem no fundo. Olha como é que o fundo já está interessante, né? Você pode deixar esse fundo mais, mais é, fosco, no caso, mais embaçado. Ou ele com mais textura, tá vendo? Eu acho que eu posso deixar ele normal, né? Aqui no desembaçar, eu posso aumentar um pouquinho o desembaçar aqui. E aqui nos pretos, eu posso aumentar um pouquinho inicialmente pois depois eu vou colocar contraste na minha imagem ok aqui na calibração eu posso aumentar um pouquinho o valor dos azuis né a saturação dos azuis aqui aqui no hsl né? na aba hsl aqui na luminância ok tem o rei Saturation, a luminância dos azuis eu posso aumentar um pouquinho essa claridade aqui dos meus azuis feito isso posso dar um ok e eu já tenho aqui o meu efeito aplicado no meu fundo. O que, que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou criar uma máscara, tá em branco, né? No meu foreground, vou deixar em preto. E eu vou fazer o quê? Aqui com o meu flow um pouquinho mais baixo, eu não gosto de fazer com 100%, não. Eu venho tirando aqui, ó, da minha modelo, da, da parte da pele, mais ou menos, né? Então ó, se eu apertar o X ó, eu vou alternando aqui. Então se eu quero pintar de novo com cores frias, eu pinto de branco aqui minha máscara. Se eu quero tirar, eu aperto de é, pinto de preto, ok? Então eu vou ir removendo aqui. Lembrando, a gente tem que ter muita paciência eu tô revelando a ler de baixo, ok? Posso tirar aqui um pouquinho. Na camisa dela eu posso deixar um pouco. Beleza. E essas partes de fora, imagina que a luz é uma luz azul, né? Que tá incidindo nela. Então eu deixo entrar, ó. Pinto aqui, ó, de branco, de novo a máscara. Deixo entrar um pouco esse tom azul pra pele dela. E tira aqui só a parte de dentro, tá vendo? Dessa forma aqui. Perfeito, aqui ó no rosto dela, deixa entrar um pouquinho Tiro aqui o chapéu deixa entrar só nas pontas, tá vendo? Beleza, já tá com um ar bem interessante a nossa fotografia Então o que que eu faço? Eu, agora eu vou mexer nas ton, nos tons né, e dar claridade da modelo Eu venho aqui e aumento aqui um pouquinho a exposição dela a claridade dela aqui, eu posso tirar um pouquinho aqui do contraste para ganhar mais informação, aumentar as sombras também. Então ela já vai criando a coloração bem interessante. Eu posso vir aqui e deixar a pele dela um pouquinho mais rosinha, né? Posso vir aqui na saturação e aumentar um pouquinho esse laranja aqui. E colocar ele um pouquinho aqui para o lado para deixar com esse tom de pele bem interessante tá vendo pessoal se eu der um ok aqui olha como que já vai ficar mais interessante tá vendo a minha modelo já encaixa mais no cenário eu dei mais claridade Ah eu posso melhorar ainda mais isso aqui eu queria aqui uma camada normal e eu coloco isso aqui em soft light beleza coloca aqui em 100% e eu vou dar mais evidência um pouquinho nos olhos dela Vou pintar aqui de branco, como a camada está em soft light. Pinta aqui de branco. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou controlar agora a opacidade. Eu coloco inicialmente em zero e venho aumentando aqui até dar um, um foco maior nos olhos dela. Olha que legal. Para dar mais foco aos olhos dela, cria aqui uma camada de cor seletiva, coloca aqui em soft light também, Venho aqui nos neutros, tá vendo? E aumento aqui a claridade, puxando aqui, ó, pro lado do black, tá vendo? Ó, aumento a claridade nos olhos dela ali, tá vendo? Então, já tá com uma claridade interessante. Feito isso, eu dou um Ctrl I nessa máscara aqui da cor seletiva. E eu vou pintar só a parte dos olhos com o foreground em branco, né? Pinto aqui nessa parte dos olhos, então vai dar... Um destaque bem interessante aqui nos olhos dela, mas inicialmente está exagerado. Eu venho para o zero e venho subindo ligeiramente, observando ali até ficar agradável e interessante para mim. Então, antes e depois, tá vendo? Dá uma ligeira, né? Um ligeiro destaque aí nos olhos dela. Então, aqui inicialmente eu já tenho as cores que me agradam, né? Para minha fotografia. O que, que eu vou fazer agora, eu vou. É, refinar isso aqui pessoal vou criar aqui uma cor seletiva né vou vir aqui nos meus hielos, vou baixar um pouquinho aqui posso deixar a pele dela um pouquinho mais rosadinha né puxo aqui ó posso deixar mais vermelhinha se eu quiser né mas vou puxar um pouquinho para cá aqui nos vermelhos eu posso deixar mais claro se eu quiser ou mais escuro vou deixar um pouquinho mais claro vou puxar um pouquinho mais para os vermelhos magenta aqui ó posso tirar um pouquinho e aqui eu posso dar mais azul, mais amarelo. Então eu vou deixar um pouquinho só mais amarelada. Beleza? Nos cianos, que é a nossa cor predominante, eu posso colocar um pouquinho mais de ciano e tirar, tá vendo? Então eu vou colocar um pouquinho mais e vou dar mais claridade um pouquinho. Tá vendo? Pra conciliar um pouquinho mais com a nossa modelo. Então, ó, antes depois, ou se você quiser, você pode deixar mais escuro dessa forma, acho que assim ficou bem legal né, um pouco mais escuro, então eu vou deixar um pouco mais escuro esse nosso azul né, e aqui nos blues eu posso adicionar um pouquinho de yellow se eu quiser, se eu achar que esse azul tá muito cheguei, muito chamativo, ó, eu jogo um pouquinho de amarelo, então vai ficar aquele negócio mais é, em estilo neon né, tá vendo eu posso adicionar um pouquinho de ciano também magenta eu posso tirar ou posso adicionar deixando mais azulado eu vou tirar um pouquinho eu acho que assim tá interessante então ó, antes depois tá vendo feito isso pessoal posso vir aqui nos brancos também e posso aumentar a incidência de luz branca tá vendo ó, quando eu passo para cá olha o meu slide ó os brancos da minha imagem tem mais destaque, tá vendo? Aqui não tinha, agora tem. Então eu vou dar mais destaque para os brancos, né? Posso baixar só um pouquinho aqui a opacidade. E olha que interessante como que já fica. Já tá aí um efeito, ó. Olha o antes, a foto normal, depois que a gente faz a nossa configuração aí. O que, que eu vou fazer agora, pessoal? Vou unir tudo, ok? Opa, deixa eu só duplicar aqui também. Né? Vou unir tudo Vou aplicar aqui o meu Dodge and Burn 3D né? Para quem não assistiu aí a aula de Dodge and Burn 3D Como que eu estou fazendo esse gradiente aqui Vai lá na aula para você entender melhor Olha como que a nossa imagem em preto e branco também fica muito interessante Mas eu vou vir aqui no Blend e vou colocar em Luminosity Então olha que efeito que já dá aqui na minha imagem Muito legal né Feito isso, só para ficar bem certinho, eu vou fazer um Dodge and Burn local através da separação de frequência, pessoal. E vou dar mais uma suavizada aqui na pele dela, bem rápido. O que, que eu vou fazer? Vou duplicar isso aqui. Então, baixa frequência. E aqui, alta frequência. Vou ocultar. Na baixa frequência, eu vou vir aqui em Blur. Gaussian Blur, vou colocar um valor aqui mais ou menos de 7, não, tá muito, vou deixar aqui em 5 mesmo, em 5 eu já não vejo mais a textura aí da pele, tá vendo, então ó, já não vejo, feito isso eu venho no meu pincel de mistura, faço uma suavização, pego aqui ó, lembrando pessoal, eu também tenho aqui no meu canal uma aula de separação de frequências, né, como que eu faço, né, eu mostro detalhadamente como que eu faço isso aqui, né, na pele das nossas modelos, ok? Então, vou tirar aqui algumas manchinhas, né? Aí eu pego o ponto claro aqui e dou mais evidência para ele aqui, né? Vou suavizando um pouquinho mais a pele dela aqui. Beleza! Tô criando mais uniformidade aqui na testa parte do braço né que tá bem precária tá cheia de manchinhas eu crio aqui uma suavização né olha que interessante é muito bom né e beleza vou revelar aqui a minha alta frequência só que a minha alta frequência eu vou vir aqui em image apply image vou escolher aqui a minha baixa frequência Vou deixar aqui RGB, Subtract, 2, 128, Opacidade 100, dou um OK. Venho agora aqui em Linear Night, ok? Então, eu já tenho aqui um pouco mais de suavidade na nossa pele. Mas o que, que eu vou fazer? Vou vir aqui agora no meu carimbo, com a alta frequência selecionada, e vou suavizar aqui ó, as texturas, tá vendo? Vou pegando referências próximas e vou suavizando. Essa, acho que eu posso deixar aquela pintinha dela ali, só isso aqui que eu quero tirar. Beleza. Aqui agora dou uma suavizada aqui e show! Já me agrada dessa forma, vou unir tudo aqui e beleza, eu já tenho aqui uma imagem que me agrada, o que, é que eu posso fazer ainda? Posso criar uma camada de levels. Posso aumentar um pouquinho aqui os meus levels. Só um pouquinho. Antes, depois. Posso até diminuir só um pouquinho a opacidade aqui. E beleza, pessoal. Já tenho aqui o meu efeito, né? A minha modelo com um tom mais quente. E o meu fundo aí com um tom mais azulado. Então, ó. Antes, depois. Incrível, né? E não fica artificial fica parecendo que ela tá numa cidade aí com luzes neon azul né lembrando você pode criar esse efeito não só com tons azuis você pode fazer esse efeito com um tom mais vermelho tom mais amarelo né quem sabe aí eu não faço uma aula fazendo com outras cores mostrando outras cores aí para vocês deixe seu comentário deixa o seu like e me diga aí se você quer uma aula com esse mesmo efeito só que usando outras cores ok Espero que vocês tenham curtido, né? Compartilhem com todos os seus amigos e até a próxima aula. Um abraço.